Então, antes de começar, aí, né, fazer um pequeno jabá. Não deixe de conferir o meu curso de migração para Linux. link está na descrição, é um cupom com desconto, tá bom? É cupom de desconto do mês de agosto. Está aí mais ou menos por R$ 27,90. Lembrando que concluindo o curso, você recebe o meu mini curso de atributos do Linux de graça. De grátis na faixa. Também não deixe de conferir o... Regata OS Premium, tá? que você recebe suporte deles via Discord, ou, é, suporte online, um grupo exclusivo deles e mais algumas coisas aqui do canal, inclusive vídeos antecipados. Então, é um assunto que eu quero tratar rápido, não vou demorar aqui, que é sobre essa questão do TPM, ou né? a gente fala em português TPM, que o Windows 11 foi lançado aí ele vem com suporte a TPM. E... Quando eu fiz o vídeo falando que o Windows copia o KDE, eu mencionei que eu acho interessante copiar. Eu não acho uma coisa ruim, eu acho até interessante, fica muito mais fácil de você ter uma curva de aprendizado e de migração. Tanto que o meu curso ele é elaborado dessa forma, né? eu tento falar uma linguagem que fica próximo daquilo que você já conhece. Teve até um comentário, eu vou ver se eu printei essa tela, mas que, inclusive, eu achei um comentário inútil. ele não discordo de você de copiar. Já pensou o Linux com TPM? Sabe, com esse TPM? E aí onde eu vou entrar no assunto. Eu acho interessante, galera de Linux, como vive de boato. Deveriam ser as pessoas mais inteligentes. Eu sempre repito isso e vou repetir de novo. Deveriam ser as pessoas mais inteligentes em questão de conhecimento de tecnologia. E não são. Sabe, vive muito de boato, simplesmente... É, se prenderam demais esse negócio de ideologia, filosofia, liberdade, essa besteira todo e não estudou nada. Por fim, o que acontece? Essa questão do TPM foi um, é, um tema sugerido pelo Renato do canal SOS, que inclusive foi uma coisa que o Leonardo, o criador do CMD, ele debateu no Twitter e realmente, né, ficou um texto gigante, né, porque tem as limitações de caracteres, e aí ele foi respondendo, né comentando no próprio artigo dele, aí ao ponto de crescer ele poderia ter colocado isso no blog dele cheguei a procurar no blog dele, não achei, talvez ele tenha transformado isso em algum artigo no blog, que seria bem interessante mas ele debateu essa questão do uso do TPM esse, esse assunto todo, Windows 11 mais TPM e tal e a galera de Linux tem que entender é o seguinte, TPM, gente, não é uma coisa do, do Windows não tem links na descrição que eu coloquei, inclusive, esse artigo do Lenardo está aqui. Que, galera, é... TPM, ele começou através de uma empresa, que é, é, que é questão assim: é um chip, questão que faz criptografia. Geralmente tem até placa-mãe vindo com isso, notebooks vem já com isso, com esse chip que faz esse recurso TPM. E uma das coisas que eu achei legal quando eu vi, inclusive, o Linux One, que é o servidor da, da IBM é que ele já tem um chip voltado só para criptografia. Isso é bom porque você livra a carga de CPU. Não posso estar errado, mas eu lembro que eu vi isso no Linux One. Ele tem um chip voltado só para criptografia. Ele é dedicado só para isso. Então, a carga de criptografia fica toda em cima desse chip dele. E o TPM tem basicamente uma função assim, que ele é um chip voltado para criptografia. Tanto que TPM é a sigla de Trusted Platform Module. Ou seja, um módulo de plataforma confiável. Existe até uma ISO para a questão do TPM. Sabe? É, então, assim, a galera se baseou muito em boatos, porque assim, o, o TPM ele começou através de uma empresa e depois esse, essa empresa, vamos dizer assim, ela se tornou um consórcio. Então, qualquer sistema pode ter TPM. O FreeBSD tem TPM, o, o OpenBSD tem. E o Linux tem suporte a TPM, gente. Pra vocês terem ideia, tem um link aqui na descrição de um cara ensinando a utilizar a TPM no Linux. E é um artigo de 2012, pra vocês terem ideia. Sabe, não é uma coisa nova no Linux. Tem aqui, ó, o Wiki do ART também, a galera que gosta de usar o ART, tá aqui, ó, tem link do ART ensinando a utilizar também a questão do TPM. Tá, essa ISO também tá na descrição aqui, tá bom? Tudo que vocês quiserem, tá, tá aí. Pra pesquisar agora. Trusted Computing Group, tá ali também o link deles e tudo mais. O que eu achei interessante, o que o Leonard colocou, que ele começou abordando assim, né? O que, que ele acha irritante em todo esse assunto aí sobre TPM2 no Windows 11 e a suposta vantagem do... É, questão do Linux... É, dado que geralmente não utiliza TPM2, geralmente as distribuições Linux, né, bem pro padrão, não utilizam TPM2. E ele fala né, que dificilmente isso é uma coisa boa, que é mais uma grande oportunidade perdida. Né? Ele chega a mencionar que tem todo o building blog para o secure boot, o TPM2, uh, disk encryption, disk integrity, checks, e, checks in place. E assim, as distribuições típicas geralmente não usam nada disso. É uma coisa muito interessante porque, geralmente, assim, as coisas demoram muito para aparecer no Linux, nas distribuições. Geralmente, chega a aparecer no kernel e fica lá. Ó. Demora um tempão. Se vocês forem notar, por é, tem um artigo no meu blog chamado Linux mais do que um Unix. Lenart fez o uso de recursos do próprio kernel, da própria API do Linux. E tá lá, ó, se vocês forem ver, tem recurso, galera Tá lá no kernel 2.1 2.2, ó, tá um tempão ninguém usa O IP Route 2, tá no kernel Desde o 2.2, se eu não me engano Desde 1997 E a gente foi ver O Debian, por exemplo, adotar o que? Em 2016 Entendeu? Então assim é, é muito recurso, gente Nossa, por exemplo... Tem capabilities, também tá no kernel há décadas também, ninguém usa. O SquashFS, pra vocês terem ideia, o, o, o cara ou a mulher que desenvolveu, não lembro quem foi que desenvolveu, o cara largou o emprego e se dedicou durante um ano a ficar respondendo e-mail, não sei o quê até aparecer no um kernel Valido. Essa cultura, essa filosofia de ah, tá é, ficar pronto quando estiver pronto, isso em parte é bom, mas em outras partes é muito ruim por conta disso. Porque a gente demora muito ver as coisas aparecerem no Linux. Você vê o recurso sendo desenvolvido e ficar parado no tempo. Isso é muito ruim no Linux. Isso é um, uma das desvantagens do Linux. E. Assim. Só que isso não é só do Linux, não. O FreeBSD tem essa desvantagem também. Muita coisa demora a aparecer no FreeBSD por conta disso. Eles acham melhor ficar trabalhando já com a coisa que está lá e vai se perdendo. No, é, Digamos assim, oportunidades. O próprio Ben Rice falou isso naquele naquela palestra dele sobre o Systemd. Sabe? Que assim, o FreeBSD já não se tornou mais uma voz ativa. Tipo assim, o FreeBSD dá é, uma sugestão, a galera, ó, não tá nem aí para o que ele fala. Eu sei que a galera de FreeBSD vai vir aqui xingar, mas dane-se, é só encarar a realidade. Então, ele deu alguns exemplos sobre essa questão, por exemplo questão de criptografia via Lux, né? Ele falou assim que não é, não garante, não implica em garantia de integridade. Ele mencionou, por exemplo, também sobre o INITRD, que digamos assim até uma velhinha pode ir lá editar, você nem vai ficar sabendo. É, é. Essa questão do é, encriptação via Lux, você então vai emprega é, DMCrypt mais DM Integrity para digamos solucionar certos problemas e, e vai gerando um monte de coisa. Então, assim, ele chega a mencionar que essa história de é, segurança de dados do Linux é muito triste. É todo o histórico do Linux essa parte de segurança. Um ponto interessante que ele menciona, por exemplo, assim, então outros sistemas oferecem e isso, inclui sistemas baseados em Linux, como o Chrome OS. Oferecer melhor qualidade nessa parte de segurança. Isso já foi tema em um vídeo meu sobre essa questão de segurança. E já foi tema até mesmo na minha última palestra. A evolução do Linux. Tem um vídeo meu porque... Eu lembro que teve num grupo que o cara mencionou assim... Ah, eu utilizo o um sistema mais seguro do mundo que é Linux. Eu cheguei com o abordagem e disse assim... Seguro depende de que ponto. Já veio outro, né? Isso aí virou-se um vício em comunidade de Linux... O cara já chegou na abordagem assim, qual distribuição que você usa? Eu não estou tratando de distribuição, estou tratando de sistema. Distribuição toda são Linux. Tudo bem, nós temos exceções aí, por exemplo, Gentoo, um Debian que tem suas outras versões e tal. Inclusive da última live. Uh, mas eu não estou tratando dessa, da distribuição, estou tratando de sistema. Eu vou deixar o link na descrição, vai aparecer balão voando aí do vídeo sobre o assunto, inclusive da minha palestra. Eu mencionei o seguinte, a segurança está dividida em várias partes. Por exemplo, ah, na parte de Firewall, gente, o OpenBSD até hoje para mim é o melhor. Porque o FreeBSD inclusive ele é do Firewall do OpenBSD. Que é o Pact Filter. Na parte de criptografia, até hoje para mim o OpenBSD é o melhor. Tudo bem também, o FreeBSD, esse é um ponto interessante do FreeBSD, né? a questão do, de portar as coisas para ele. Solares também é muito bom, isso aí apareceu também tudo na minha palestra, essa questão de criptografia. E mostrei que inclusive a Muscle, ela passou a utilizar o algoritmo to be que eles chamam até de número mágico, o OpenBSD já utiliza isso há muito tempo, inclusive para senhas e outras partes dele. E a Mansole passou a adicionar suporte a isso. Então, assim, agora vai das distribuições passarem a adotar a Mansole para isso. E, assim, pode ter certeza, o Debian vai ser o último a adotar. Isso aí eu acho horrível no Debian. Mas isso aí, as distribuições, ó, a gente viu, estar tá observando, ó, há muito tempo. Eu publiquei o um artigo sobre essa questão da mança ou adotar suporte ao esse algoritmo, né? Sobre o número mágico, do sign to be sign. Tem que ficar de olho. Tem que passar a adotar agora. A mança tá muito boa, gente. Você vê, a gente vê distribuições como a Alpine, que utiliza a mança há muito tempo. Tem uma distribuição aí, né? A Adele, que é em, tá em desenvolvimento ainda, está em versão beta, que eles pretendem... não, pretendem não, eles já adotam a Muscle. É uma distribuição baseada no Gentoo, inclusive a Dell é o segundo pinguim mais rápido do mundo, e que eles adotam a Mansell no lugar da, da GLBC. E é lógico que tem é, programas que não tem como você substituir e vão acabar utilizando GLBC, né, mas a principal deles é a Mansell. Mas nesse ponto, Linux tem que avançar. Inclusive a própria empresa que financia a Mansell disponibilizou, né, em vez de você ter barra DC, barra tem é... É, mas chama PSWD, na verdade, barra Shadow, você tem outro, ele tem um dele chamado barra TC. Então, o que acontece? Tirem da cabeça que esse negócio, gente, que TPM é coisa de Windows. Não, isso aí é coisa para qualquer sistema. Basta você seguir as normas, você desenvolveu o seu. Linux já devia ter avançado bastante nessa parte e acaba não avançando. Então, eu vou deixar os dois vídeos, né, tanto da minha palestra, quanto essa de segurança, porque teve um cara que falou que a ah, Fuxi está sendo desenvolvida é, para substituir o Android. Todo mundo fala isso, né? O Fuxi vai substituir o Android. Pode até substituir, mas o Google não mencionou isso. Aí cada um deles vai arrumando argumento Por causa da segurança, que o, o, o Android ele não é confiável, que tem falhas de segurança. Eles começam a inventar o motivo. Acho interessante isso. Então, assim, você vê que Gente que fala besteira não é só em comunidade de Linux, não. Comunidade de Windows, comunidade de Playstation, comunidade de smartphone. Tudo que é lugar, tem gente que fala besteira. Então, bom. É só isso que eu queria falar mesmo, só para poder tocar no assunto. O texto lá é gigantesco do Leonardo E depois você vai a galera debatendo, aí eu já começo a falar não, que eu não concordo com você, que eu concordo com você. E fica aquele debate todo. Então eu vou ficar por aqui. Só que falei que eu queria falar eu não vou aprofundar muito porque já tem esses outros dois vídeos eu aconselho que vocês assistam eles tem outros temas também para poder tratar em live né que por exemplo essa questão do Google sugerir é, vai como se fosse uma centena de engenheiros tem questão da distribuição da, da Microsoft tem questão agora também. tamanho do, Parece que até o Mate ele vai ter suporte ao Wayland. Quem mostrou isso aí foi, inclusive, o Anderson Hincol. Né... O que... Ubuntu Mate que tá apresentando isso. Eu tô gostando dessa ideia. Isso aí, então. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal para dar uma força aí. Tá? Não deixa de conferir o meu blog também, não. Tem muita coisa boa lá. Tem coisa que eu tenho que escrever para vocês terem ideia. Eu tô tão sem tempo que tem um artigo que eu escrevi sobre o Semix, que é um novo compactador. Tá parado lá que eu tenho que revisar o texto, mas eu não tô com cabeça pra isso. Eu já mostrei um novo, né? O NNCP. Que foi desenvolvido pelo mesmo cara do FFmpeg. E depois eu fiz esse sobre esse do Cmix E não consigo dar continuidade mesmo. Tá, tá do caramba. Quando eu vou sentar pra escrever alguma coisa do semente, eu falo, ah, deixa isso pra depois. E fica só esse depois mesmo. Sim, então vou nessa. Então volto a repetir, não esqueça de conferir também o meu curso. O que mais que eu tenho pra falar, hein? Acho que é só. Então tá bom, gente. Boa noite aí. Bom final de semana, viu? Forte abraço e fui.